Oi, pessoas! Eu sou Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai na Prova. Dando continuidade ao vídeo da semana passada, que no caso eu acabei de gravar, né? É, mas eu vou postei numa semana e este é a segunda semana, então se você não viu aquele vídeo, veja e depois volte aqui. Você, talvez você consiga terminar de assistir esse vídeo e voltar lá e entender todo o conteúdo. De qualquer forma, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ir lá, clicar e acompanhar também, em especial, se for a primeira vez que você está aqui no canal. Tem um monte de outros vídeos para você também assistir que falam sobre essa temática, mas também sobre outros temas, caso esta temática especificamente não te interesse. Isso não cai na prova. Oh, yeah! A gente vai falar especificamente, a gente estava falando no outro vídeo, sobre como é difícil, às vezes, em algumas situações, nos depararmos com pessoas que têm situações similares em carreiras ou em cotidiano com as nossas, só que elas parecem ter progredido e a gente não. O que, é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando você está na mesma série você terminou a faculdade, tem o mesmo tempo daquela pessoa e ela alcançou algumas coisas que você... Uh, acha que são o, o que você deveria também ter alcançado, e que você não conseguiu alcançar. Só que você não para para observar o que você alcançou, ou não para para observar o que aquela pessoa perdeu para ganhar aquilo ali. Então, eu estava falando mais ou menos sobre isso no outro vídeo, e aí nesse vídeo eu decidi falar também sobre a influência que as redes, né, é, que as mídias de uma maneira geral, é, acabam intensificando esse processo. Algumas das mídias que a gente hoje mais consome, né, das, tanto de, de redes sociais como de mídia de transmissão de informação, né, acabam gerando sensações na gente. Né? Eu não estou falando aqui das, dos distúrbios ou das, das informações que são recortadas na mídia. Eu estou falando que hoje quando você consome Instagram, hoje você consome Face, quando você consome é, Netflix, você tem sensações diferentes. No geral, né, pelo menos a maioria das pessoas, não a maioria, mas uma parte das pessoas, quando consomem o Netflix, por exemplo, sai melhor do que quando foi consumir, porque, sei lá, foi lá consumir porque queria se divertir, vamos supor que seja isso, mas já no Instagram, essa sensação às vezes é um pouco diferente, as pessoas entram no Instagram e saem mais deprimidas do que entraram, né, porque começam a ver aquelas vidas, aquelas fotos que foram selecionadas muito bonitas, é... ou então vão para o Facebook e saem com aquela sensação de tristeza maior do que quando entraram. Com vocês também isso acontece ou com vocês é inverso? Hoje eu tenho, isso acontece bastante comigo, mas hoje eu tenho modificado porque essas sensações não são tão boas. Deixa eu abrir uma observação aqui. Eu não estou dizendo que a gente só tem que viver de coisas positivas, né, então que a gente tem que fugir da dor, que a gente tem que fugir do tédio, não é isso. Eu estou dizendo que algumas redes, elas trazem a sensação de, de que você é um fracassado ou de que você é, tá mais deprimido lá, lá na rede do que fora dela, quando você se distancia dela, ou de que as pessoas são maravilhosas, porque a vida delas é maravilhosa que você queria ter a vida delas, ou até o contrário, de que aquelas pessoas são pessoas horrorosas porque posta aquela informação você não concorda, por exemplo. E aí, quando você entra em contato com essas pessoas, você comumente percebe que não é tudo aquilo que você viu nessa rede. Isso acontece comigo direto, né? Eu vejo as pessoas postarem e aí eu fico Meu Deus, essa pessoa parece um monstro postando esse tipo de informação E aí quando eu entro em contato, não é A gente entende melhor sobre essa pessoa Porque a gente tá lá pessoalmente, a gente tem como ter contato A gente tem como perguntar mais sobre esse assunto E a mesma coisa quando essas pessoas postam fotos maravilhosas Em lugares maravilhosos, você tem uma sensação sobre a vida dela E quando você chega próximo, quando você tá bem mais próximo dela, Você vê que não é tudo aquilo que tá sendo mostrado lá É aquilo, mas não é só aquilo o que, que eu quero dizer com isso é importante e eu sei que é óbvio essa informação gente mas a gente acaba caindo nisso vez ou outra né é bem óbvio que aquilo que é postado não é ou não condiz com a realidade total da pessoa porque ela não posta tudo aquilo que ela vive mesmo que sejam pessoas que façam vlogs diários certo mesmo que seja isso só que a gente por consumir só aquilo passa a ter a sensação de que é só aquilo, que a gente não tem aquela vida, que a gente não consegue ter aquele, que a gente queria ter aqueles lugares, que a gente queria tirar aquelas fotos, que a gente queria ter aquela vida, que a gente queria ter aquele... Aquele pensamento que a gente queria ter, aquela ideia, a gente não para para pensar o quão levou tempo para aquela pessoa construir aquilo, ou quanto foi, por exemplo, uma foto, quanto tempo essa pessoa gastou para fazer foto? Eu não tenho paciência para fazer aquelas fotos. Eu vejo aquelas fotos maravilhosas e a única coisa que eu penso hoje é: "Meu Deus, quanto tempo essa pessoa parou para conseguir tirar essa foto? Tá linda, tá maravilhosa. Admiro." Mas não consigo. Tanto que se você entrar no feed lá do, do Instagram do Isso Não Cai Na próxima, você vai ver que ele é todo bagunçado. Ele não tem uma ordem. Não estou justificando. Estou dizendo que eu não consigo ter paciência. E à medida que eu consumia isso, eu comecei, comecei a perceber que eu ficava triste de consumir, porque eu ficava querendo estar naqueles lugares. E aí eu, eu decidi que eu não ia mais consumir esse tipo de Instagram, então eu comecei a deletar vários Instagrams, porque eu achava que aquilo não estava me fazendo bem. Eu comecei a procurar Instagrams com informações, eu comecei a procurar Instagrams com com, com frases, eu comecei a procurar Instagram com, com notícias, e aí essa parte é a parte ruim, ou seja, com notícias que são de coisas que estão acontecendo positivas, mas também negativas no mundo, mas eu me informo hoje pelo Instagram, é, procurando notícias mais verdadeiras, procurando fotos de pessoas mais reais, né, não estou dizendo que você não tem que seguir as pessoas que você já segue, estou dizendo que você precisa avaliar o que você sente quando você consome em excesso esse tipo de informação pra que a gente não caia na ideia de que a gente tem que ter aquele corpo, de que a gente tem que ter aquela vida, porque a maior, as próprias pessoas que produzem esse tipo de conteúdo estão te dizendo que não é sempre assim ou que não é necessário ser aquilo. E mesmo que essa pessoa esteja te dizendo que é necessário ser aquilo, é essa pessoa que está errada. Certamente não é você e nem todas as outras pessoas do mundo te dizendo que você é belíssimo e você tentando entrar, por exemplo, naquele padrão que você está consumindo em excesso. Então cuidado. Um distúrbio de imagem, vou fazer depois um vídeo sobre esse distúrbio de imagem né, que a gente cria por consumir isso em excesso, a gente precisa ter muito cuidado com essas informações e como elas estão impactando na nossa vida e na vida das outras pessoas e o que a gente está postando também o que está impactando na vida das pessoas que imagem você faz dessas pessoas que imagem você faz do isso não cai na prova e das imagens, das fotos que a gente está postando lá, né? não é realmente a realidade por completa, é apenas uma parte dela, lembre sempre disso beijo pessoas, boa semana pra vocês. E até semana que vem. Comenta aqui se você gosta, já sabe. Se você não gosta, se você concorda, se você acha que é desse jeito, se você já passou por essa por esta situação, se você tem sugestão de temas de vídeos para trabalhar aqui. Beijo e até mais. Compartilha e tchau. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah.